É, rapaziada. É. Rapaziada, gente fina. Rapaziada, sua mensalidade. Era ver uns caras escutarem umas pestes que eu conheci. O nome dela é Gênesis, que eu conheci naquela peste. Vamos tomar no cu, porra. Vamos escutar a música de verdade. E aí pessoal, a gente começa mais um vídeo hoje. Começa mais um par de para falar de um tema muito doido aí. Vai falar hoje sobre clipes aleatórios da doideira. Faço clipes totalmente aleatórios que não quero dizer nada. Então, um dos clipes mais fuleiros que eu já vi até hoje, toda vez que eu abro esse vídeo para assistir, eu rio pra cacete. É um vídeo do cara que faz uma poesia sobre a chinela. <música> É treino, uma é grife Quando eu vi a chinela Chinela tão linda Chinela querida Eu sei que vai fazer Parte da minha vida E sem falar que tem uns vídeos Teletamp que, que sonomizam pessoas né? Eu não vou deixar para o Luquinha falar do que é. Bom, é... O que eu vou falar é esse que o Gilman já falou né? <risos> chamado ele quinto teletoe da banda Chavelos cha, ou Chavelos né se você fala espanhol é. e simplesmente é o cara o, um cara lá que sai da igreja com a bíblia rezando e do nada ele vai pregar na casa de uma pessoa bate lá na porta e se dá conta de que mora naquela casa o, os quatro teletoes e simplesmente o que acontece é que os Taretabs vão lá é, não, e, e não sondomizam o cara, fazem tudo com o cara, e não conformado ainda convertem o cara <risos> para uma seita Taratabiani. <risos> e mostrou foi Luquinha, que é a na sua facilitação do Fim de do pessoal. Eu vim aqui e fiquei assim, puta que pariu, velho! Que coisa você não sabe! A história do dia, <risos> é, a multa é simples, o um cara vai fazer homenagem com a sua namorada, ele pensa que vai ser com a menina, só que na verdade quem ele encontra no quarto motel é o Paulão. Meu pneu é catreca, mas minha roda é cabeluda. Yeah. Ei paulão, não dá tapa na minha bunda. Ei paulão, não dá tapa não. Yeah. Ei paulão, não dá tapa na minha bunda. Ei paulão, não dá tapa não. Ei pessoal, ligando aí. Curtam, uhum, se inscrevam, dê like, compartilha. Paulão que E acho que né? acabar, é, se inscrevam no canal, tá Taco Caro vai estar aqui na descrição. Mas... Valeu, falou, o compartilha do zap, manda é pra gente ver no Tinder. É... Opa, eu é. Bem do o cara faz um negócio nada a ver, espero que todo mundo fique pronto, seu porra. <risos> é, batendo. Espera a galera ficar normal tranquila. Eu sei, mas espera a galera ficar pronta, que o cara eu também devo. não sai dando plaqueta à toa, não, porra. É, porque não gasta. Pois é. Gasta fino. Ah, e aí? Tá vendo? Aí, tá vendo, tá porra? não agora. Não, pô, é bueno, bueno, bueno. Bueno. Oh, Não, é. Tô mirando, tô mirando. <risos>